E aí, o que eu jogo? Posso ser de cantora? Misericórdia, Silas e Echo Barreiro ou Exaust? Bom, eu vou perder pra qualquer um dos dois, independente da, da spell, né? Mas eu acho que isso daqui tá com cara de Echo, Jungle e Sim, Mid. Cara, é melhor pro meu time se eu jogar de TP, mas eu não sei se eu posso jogar de TP. A lane vai ser. Se for Echo, eu não jogo a lane, né? Por de TP. Mas acho que é melhor pro meu time É melhor pro meu time, então eu tenho que fazer o que é melhor pro time E aí, vamos fazer a Seraphine suporte ou a Seraphine AP? Eu sou o único AP do time, eu gosto de fazer AP aqui Olha que safado no ano novo lunar, todo mundo tá se Essa ser O que é isso? Ah. Ah lista nível 1 Fazer AP mesmo, dar suporte para esse povo não Já não, já não, já não, passou, já não passou confiança Pira tanto ter ficado com essa kill Então o tá delicioso né Se eu tivesse duas, se eu tivesse as marquinhas da passiva Eu boto fé que a gente matava todo mundo e o Shinzawa não morria Presença, sai, Tá vendo a presença? Ah, é pior que serafina P é divertido de fazer O problema é que o moleque tem dois de vida, né? Qualquer coisinha, te olha torto, você morre Nosso foi Ah, que susto! Nossa, meu erro é cara Nossa, a facada Meu herói Confiei também, né era um, era um bait ali Tava rolando Roubou uma relação de confiança Não foi o outro nada. É que, na real, eu, eu me enganei muito Porque eu achei que ele tava sem mana Vocês não tiveram essa impressão que ele tava sem mana também? Do nada ele, fica, ele ficou full mana? Eu tô louco Eu tive muito essa impressão Foi por isso que eu engajei com ele aqui Porque eu pensei, bom, ele não tem mana Ele não vai conseguir me dar chase e me matar Mas do nada ele tava full mana Devia ter biscoito eu não vi Comigo, nossa, pegou nela ainda. Deve ter sido os biscoitos, ele deve ter comido os três biscoitos ao mesmo tempo ali porque, Cara, eu realmente achei que ele tava sem mana Até quero ver depois Porque eu fiquei, tipo, enquanto a play tava acontecendo Eu tava me sentindo muito burro por ter tomado Por ter engajado com ele, sabe? Na hora que a gente começou a trocar aqui, eu pensei Bom, ele tá sem mana, posso engajar, de boa Aí quando ele engajou, ele ficou full mana Não full mana, mas ele tava com muita mana E eu fiquei me sentindo muito burro enquanto o Pyke não chegava que eu pensei, nossa, eu engajei nisso daqui mesmo? Foi bastante confuso pra mim What the fucking fuck? Eu não consegui salvar o Shin. Se eu desse flash W, eu salvava, mas. Te deixarei aqui. Nossa, que boca é ter hoje aqui. Nossa, queria muito ter ult aqui Nossa, mas essa é a coisa mais linda do universo Se tivesse ult aqui Pena que é o ult por, por jogo, né o cooldown que tá Nossa <risos> cara Stomp foi esse Eu quero jogar de Sion Eu não me interessa que role que eu vou cair Eu vou jogar de Sion É Kog também é difícil de tancar Mas acho que é menos pior do que Fane. Vem é que Kog Lulu, né Aquela coisinha meio, meio intancável, né a poder deles tá absolutamente quebrada, né? A nossa tá, tipo... Tem uma Cassiopeia, que eu nem sei que champion é esse, mas tem uma Vai, um Pyke contra Lulu, vai ser uma delícia. Sabe por que é uma delícia? Porque, porque o Pyke, ele perde Lulu LuluCog. É um boneco que já é inútil por si só e ainda vai perder. O time deles é mais forte, sabe por quê? Eles não têm mago. A gente tem mago. e Magos são lixos. Eu amo jogar de magos, mas magos são lixos. Quanto ataque speed essa bonecona ganhou? Será que é muito ruim eu comprar um Doran Shield? Eu acho que é muito ruim? Vamos ver se é muito ruim? Eu não sei se é muito ruim Na região de vida, né? Não pode ser muito ruim É que ela ganhou um trilhão de armor aqui, né? Vocês são defeituosos. Você é menos que nada. Ah! Peguei Ignite pra isso, dance Peguei pra usar, né? Belo ganho que ela vai, eu nem vi ela chegando Fui completamente lerdo nesse rolê Eu demorei tanto pra usar o Ignite, mas é porque eu realmente foi na intenção de tipo baitar ela ficar mais tempo lutando comigo Por isso que eu não usei antes, porque se eu usasse antes tinha chance dela de só desengajar e fugir, sabe? Foi intencional não ter usado o Ignite antes Fim das contas foi ótimo, né? Trocou o Conquistador, vamos ficar de boas Mandar uma Camille assustada. Não invalida que a boneca é completamente inútil, tá, gente? Vai, é um cocô. Esse cog aqui vai ser Vai ser complexo lidar, viu? Ó, vendo aqui. Não vai ser um cogzinho, vai ser um putz de um cog. <risos> não vai ser um cogzinho. Eles têm o fator Lulu, né? Qualquer boneco com Lulu já fica automaticamente 30 vezes mais forte. Só por ganhar um trilhão de shields e Nossa, esse aí nunca mais clica. <risos> Tomou o que o que no máximo é tipo. existe Tipo, ah, vou fidar o Sion aqui. Subindo a superfície <risos> What the fuck? O não morreu ali Aí ó, fala que foi ruim, Fidal Sion Caramba Nossa, bela <risos> Tadinha não, O Pyke jogou muito Esse é o tipo de player que faz o campeão dele Apesar de não ser o campeão Tipo, não tem nem como comparar o campe... e, Tipo, campeões Entre o Lulu e Pyke É óbvio que o Lulu é muito mais forte do que o Pyke Mas o cara tá conseguindo Porque ele é muito bom de Pyke Fazer o contrário Fazer parecer o contrário, no caso, né Raven? Não tinha ult, cara Meu Deus. Deus.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 <risos> Quanto de danão junto do sete me deu? Setecentos, beleza. Ficou do range do Ignite! Range não, do dano Hike? Eu juro que só coloquei é um teste da minha sanidade <risos> Não é possível É um teste de sanidade mental, mano Não tem outro jeito de descrever Não tem Meu Deus. Essa vai tá literalmente sozinha conseguindo dificultar o jogo de uma forma. Impressionante. Esse hum, cara pegou o red. Cara, o Dream tá batendo no, nas galinhas, mano. <risos> Surreal. Doeu. <picaz>